Onde eu tô? Aquela pessoa não pode ver que eu sou um branco Eu tenho que esconder o meu cabelo Já sei! Consegui! Agora é só passar bem devagarinho meu Deus, moça! Você tá bem? Sim, não foi uma queda tão grave. Peraí! Princesa Rose? Desculpa por não ter me curvado a você. Não precisa se curvar. Você pode me tratar como uma pessoa comum. Porque uma nobre está no meio da floresta e ainda sozinha. Ou melhor, o que você está fazendo aqui no meio da floresta? Eu gosto de vir aqui e apreciar a natureza. Parece ser legal. Qual é o seu nome? Red. Por que você tá com isso na cabeça? Enquanto eu tava vindo pra cá, eu bati a minha testa. Nossa, que tristeza. Pera, isso foi sua barriga? Há quanto tempo você está sem comer? Umas doze horas. Meu Deus, vamos para minha casa, você precisa comer. Oze. Pode tirar essa saia do cabelo, as notícias aqui correm rápido. Eu já sei que você é metade branca. Você é metade branca? Fica tranquila, nós não vamos fazer nada com você. É, olha. Eu não sabia que existia mais alguém como eu. É. Mãe, ela pode ficar aqui enquanto a gente não acha um lugar pra ela ficar? Claro! Bom, vocês querem comer ou beber alguma coisa? SIM! <risos> Deve ser ruim pra você mudar assim radicalmente. Tipo, há um dia atrás você estava na sua cama, super confortável, no palácio. E agora você tá aqui, numa casa, no meio da floresta, com gente que você nunca viu. Por incrível que pareça, eu estou me sentindo bem melhor aqui. Sei lá, aqui eu me sinto livre. Não, que bom que você se sente bem. Bom, eu acho melhor a gente ir dormir. Boa noite. Boa noite. O que vocês estão fazendo aqui? Não! Vocês não vão encostar um dedo nela! O que está acontecendo? Eu ordeno que me deixe entrar! Ah, Princesa Rose! A Rainha Branca quer falar com você! A Rainha Branca? Vamos para o Castelo Branco! É lá que ela quer conversar! Muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Tchau! Mas que diabos estar acontecendo aqui? Será que ela não sabe que é perigoso ir para o reino dos brancos? Os dois reinos são inimigos. Eles podem fazer algum mal com ela. Verdade. Eu acho melhor eu ir ver o que está acontecendo lá. Você quer ir para... O... o da Rainha Branca? Se precisar eu vou. Tchau mãe. Boa sorte, meu filho. Espere aqui. Daqui a pouco a Rainha chega. Nossa, eu vim pra cá com o cabelo todo bagunçado. Deixa eu arrumar isso. Bem melhor. Oi, seja muito bem-vindo ao Castelo Branco. Vamos entrar para conversar. Bom, antes de falar o que eu quero contar, vou falar o motivo de eu e sua mãe serem inimigas. Quando eu tinha 5 anos, eu fui adotada pela antiga rainha. A mãe da sua mãe. Naquela época não existia esse negócio de brancos e vermelhos. Todo mundo vivia em paz. Não importando a raça ou a cor. A minha irmãzinha sentia muita inveja de mim. Eu não sentia raiva dela. Eu achava que ela podia mudar. O tempo passou. E quando eu tinha 20 anos, eu engravidei e... Eu tinha me casado com um vermelho e... Quase no mesmo dia, sua mãe ficou sabendo que eu estava grávida também. Depois de nove meses, eu e ela iríamos dar luz no mesmo dia. O bebê nasceu saudável, mas... O da vermelha nasceu muito. Minha irmãzinha ficou desolada, sem saber o que fazer. Então, ela roubou meu bebê e disse que era dela. Todos acreditaram. Ela deu um jeito de fazer o mais parecido com ela. E esse bebê é você. Eu já falei isso pra você. Mas sua mãe arrumou um jeito de você esquecer o que eu disse. Ela sempre tentou esconder isso de todos. Fazendo você usar perucas, dentes. Mas tudo isso foi descoberto. Agora todos sabem que você é metade branca. Agora você sabe quem causou a separação dos reinos. Eu vou te pedir uma coisa. Para trazer a paz aos dois reinos, eu preciso que você pegue uma coisa da vermelha. Pegue o coração vermelho dela. É isso que faz ela ser a Rainha Vermelha. Assim, eu vou poder governar os dois reinos. Trazer a paz a todo mundo. Tá, mas o que vai acontecer com a minha mãe? Digo, a Rainha de Copas. Eu vou tentar fazer ela mudar. Se arrepender de todos os maus que ela já me fez. Se ela mudar, nós podemos até reinar juntas. Ok, eu vou fazer isso pela paz entre os reinos. Boa sorte, queridinha. Obrigada. Hedge, o que você está fazendo aqui? Rose, eu escutei a sua conversa com a rainha branca e. Não faço o que ela está falando. Essa rainha é mentirosa e manipuladora. Ela só quer mais poder para conseguir mais dinheiro e escravos. Sei não, ela me pareceu tão real. Ela manipula muito bem e ela se finge de boazinha. Se juntar a ela vai ser um erro. Mas tudo que ela fala faz sentido. Eu acho que você foi pago pela minha mãe pra falar isso. Não, eu só quero o melhor pra você e pra todas as outras pessoas. Será que você não percebe o quanto isso é perigoso? Me larga agora ou eu vou gritar. Eu vou pegar o coração vermelho e vou trazer a paz para o mundo. E não vai ser você que vai me impedir de fazer isso. Então tá bom. Depois que der tudo errado, não venha pedir a minha ajuda. Ah, eu não acredito que eu consegui. Foi tão difícil despistar os guardas. Ok, onde é que está o coração vermelho? Vou procurar. Nada. Nada. Eu não acredito que eu finalmente achei! Agora é só pegar aí! Será mesmo que eu tô fazendo a coisa certa? Eu pego ou não pego o coração?